Bom dia, obrigada por virem a mais uma edição do EVA. Uh, queríamos, antes de começarmos com, uh, com as apresentações, queríamos só agradecer à escola por nos ter dado a oportunidade de fazer mais uma edição do EVA este ano e queríamos agradecer também aos convidados por terem disponibilizado o seu tempo para virem cá para nos fazer estas apresentações e vocês, pronto, por virem cá assistir. Muito obrigado. O primeiro grupo é o Escada, que é um grupo artístico que desenvolve software para o público em geral e para exposições. Foi formado em 2007, em Lisboa, por Sofia Oliveira e Jared Hockey. E os seus trabalhos são intencionalmente playful, desenhados para ativar experiências pessoais e questionam a nossa relação com a tecnologia da vida cotidiana. Ok, obrigado. Obrigada. Obrigado. obrigado. A por isto. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite também e obrigado pela vossa presença. Nós não temos um, assim, um PowerPoint muito estruturado, mas vamos percorrer um, um bocadinho o nosso trabalho e tentar explicar-vos que é que fazemos isto e talvez para vocês seja relevante também perceber como é, como é que fazemos isto, Pronto. como é que juntamos várias disciplinas um, para produzir os, os nossos trabalhos. Pronto. Por isso, queria só dizer, se nós fizermos alguma coisa que não seja um, uh, clara ou isso, também podem interromper e fazer perguntas, Pronto. estamos a planear falar cerca de uh, meia hora e depois abrir a, um, a discussão. Então, o meu nome é Sofia Oliveira, ele é o Jared Hockey. Juntos uh, trabalhamos como CADA. Existimos desde 2007 e um, fazemos software porque nos interessa pensar sobre o software. Portanto, não fazemos software porque temos um fascínio fetichista sobre nenhuma tecnologia em particular, mas porque acreditamos que neste momento o software tem um impacto eh, profundíssimo quase em todas as áreas da nossa vida. E é por isso é que para nós é uma matéria eh, interessante de explorar como tema e para tentarmos perceber esta tecnologia, que é cada vez mais complexa, um, para nós é produtivo mexer nela com as mãos. Um, o CADA, para além do, do trabalho de, de criação, o CADA também uh, faz uma série de workshops para artistas e criativos que estão sempre relacionados com as obras de criação. Portanto, por isso também nos interessa... Uh, Partilhar as nossas metodologias e os desafios que sentimos em cada trabalho. E estimular outras, outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Um, e durante, uh, durante o trabalho de pesquisa que fazemos para, para, as, nossas, para as nossas obras, uh, também refletimos sobre uma série de, de questões uh, sociais e culturais sobre o impacto das tecnologias e às vezes coisas mais políticas, outras vezes menos, menos políticas e mais artísticas. E esse trabalho, depois, é o que alimenta a outra coisa que nós também fazemos que são eventos e conversas para o público em geral. Pronto, portanto, também organizamos este ciclo de conversas que se chama Human Entities. Está a decorrer agora a edição de 2019. Pronto, isto tudo para dizer que a prática do CADA abrange estes três domínios, pronto, a criação, a formação e, o, e, o, e as conversas, e os eventos. Hum, começo no trabalho, dizemos o que é que nós somos? Eu também, também posso dizer que a minha formação de base é a Sociologia e a do Jared é a Fine Arts. De facto, nunca trabalhei como socióloga, mas, mas isso pode explicar porque é que me interessam também os impactos sociais da, da tecnologia. Então, queria-vos mostrar aqui o trabalho mais antigo que nós fizemos em 2008, portanto, ainda antes de, antes de haver smartphones e antes de haver apps. E o que nós fizemos, na altura, foi uma aplicação uh, para telemóvel. Pronto, e No fim, nem sequer sabíamos ainda como é que havíamos de chamar a isso. Tivemos que escrever mobile phone application. <risos> um, e criámos um, um, um, um sistema de visualização de todas as comunicações no, no telemóvel. Portanto, basicamente, é uma espécie de diário visual do meu dia. Este trabalho, não sei se alguém aqui já já conhece este trabalho, foi uma colaboração que fizemos com a Adriana Sá, que também dá aulas aqui nas Calas da Rainha, e o John Klima. E o Emotional Object era uma, uma instalação um, interativa, tinha um, um gameplay um game sobre esta imagem que é a Roda da, das Emoções. Portanto, era um sistema uh, bast bastante complexo, mas a ideia era que um, a instalação tinha quatro uh, terminais e um objeto com esta forma no centro da sala. E as quatro pessoas que podiam estar a operar o objeto iam respondendo a uma série de perguntas sobre uh, emoções e o conjunto das suas quatro respostas era o que, colaborativamente, eh, conseguia que o que o objeto ficasse em equilíbrio pronto, e, que não, e que não tombasse. Portanto, era uma ideia so sobre um, as estra estratégias uh, colaborativas versus estratégias mais co uh, competitivas. Okay, esta peça, um, Time Machine, foi desenvolvida através de uma um, observação que nós tivemos uh, nas férias um, sobre o comportamento de uma casal que, que fica perto de nós um, e o, os planos deles de, de, de foram simplesmente para ir para a mesma praia todos os dias e nós ficamos fascinados sobre esta ideia, para ir para o mesma praia todos os dias e pensamos sobre a nossa posição em espaço e tempo nas férias e ficamos um, uh, mesmo uh, perturbados sobre a ideia de nós vivemos efetivamente em triângulos. Um, nesta altura tivemos poucos um, pequenos na escola e nossa vida foi ir para a escola, um, na escola, ir para o trabalho, e para as lojas volta para a escola e estas triangulas é um, são um, novent três iguais entre as pessoas e esta foi um shock quando descobrimos uma através de um relatório de nocaia mais ou menos mesma altura e a ideia um, foi desenvolvido em tempo um, durante algum tempo a um, pensar sobre estes triangulas em é um relação de RFIDs um, e nunca tivemos uma relação forte como os RFIDs, mas pensamos sobre uma ideia de, de uma mundo um mundo pequeno e, e, e começar a investigar as pessoas à volta de nós e quase todas as pessoas à volta de nós vivemos nestes pequenos mundos e, e a ideia para tornar-se é esta um, ah, numa, numa aplicação de, de um, telemóvel. Uh -huh. Foi mais ou menos depois de dois anos de tentar pensar sobre a ideia de tracking um, em espaço. E só foi no fim. Pensamos, oh, ok, se so, so ficamos nestes triângulos de, de espaço, esta deve ser uma ligação com o tempo também. Exactly. So, o, o projeto... Nish, bocacado ambicioso ambicioso demais para tentar medir nossa relação com o tempo expanded, o, o er, em... e o base da proposta foi uma pergunta a elasticidade do tempo em qual dias e qual circunstâncias o tempo expandir ou é mais reduzido e este foi o conceito Setonmóvel foi provavelmente o meu o me meu desafio de mais o Marco foi envolvido envolvido Marco Helena foi envolvido não é sério isso é bem foi foi duro o trabalho foi duro <rio> mesmo uh -huh. mas conseguimos um, e as imagens eu posso explicar estas imagens Pode para uma imagem as imagens mas, um, mas imagem? são são efectivamente red um, e o glow, a volta de, de cada evento, em tempo, que não corresponde à a posição em espaço, like é uma novidade. Uh -huh. E esta ideia de novidade é, é uma eixa é no nosso trabalho, porque de um, uma maneira um, sense cada dia ou pressão esta sei, medida por GPS ou o facto de nossas medidas são cada vez mais fine-grained em termos de calibração e as medidas, os metrics em cima de, de nós, os profiling ou micro-targeting, mas tam, também há sempre espaço para fugir a esta e por nós, a ideia de, de play e o tempo. É o, é, o, é, o, é o espaço mesmo. E esta deve ser protegida. É nada nova esta ideia, este conceito, este conceito foi o base de, the de, de de situationism, mas achamos nas nossas vidas contemporâneas. esta ideia deve ser um, protegida. E a ideia de play, per se, um, é mais torcida, hoje Porque, hoje nós temos uma ideia de play que não é a mesma coisa das crianças, ou seja, os, os maneira que as crianças brincam. hoje um, a ideia de, de play é muito mais controlado é mais um, goal-orientada, é sempre uma objetiva. E, e esta, por nós, é uma... É, pressa uma, uma uma pressão em cima das nossas ombros mesmo. Uh -huh. E so, uma, uma maneira para explicar nosso trabalho é simplesmente através de experiência e play. E experiência fica, obviamente, fica na cabeça. É uma maneira... Um, é um triângulo entre... Numa peça de trabalho, é um triângulo entre nossas intenções de trabalho. Uma maneira ou trabalho é a leitura do trabalho através de uma interface nesta casa visual e a história do cada pessoa. E esta ideia de uma experiência seja ongoing, ou seja, é uma coisa que nunca um, para, é muito importante para o trabalho. E esta ideia de experiência por nós é não é não é morto, é ainda vivo, é uma linha na história desta... Um, mais recentemente, uh, Walter Benjamin até a, um, uh, a Gavin, que diz it. a experiência é mas na nossa casa achamos experiência it. é uma mudança na nossa experiência. It. E para pensar sobre o software é simplesmente, por nós, é uma maneira para pensar sobre a esta mudança e experiência também. E, de uma maneira, o time machine é mais emblemático deste de de pensamento. Mm -hmm. Sim, porque, so, e... Posso dizer uma coisa? Se so, vocês têm uma pergunta, porque eu falo assim, e falo como esta está, mas se vocês têm perguntas <laughs> ou não há é nada claro, pode dizer. E é bom saber qualquer pergunta sobre o, o, o ladro mais técnico. Vamos tentar evitar este ladro. Mas qualquer Sim. pergunta, na qualquer altura, okay. é bem-vinda mesmo. Uh -huh. Sim, eu ia só para, para sintetizar, dizer que o que, nós, o, o que nós fizemos no Time Machine foi criar uma, uma, uma aplicação que usou o, o sinal do GPS, Portanto, este trabalho foi feito em 2009, nessa altura o GPS começou a ser massivamente introduzido no, nos telemóveis, usar o sinal do GPS para trabalhar a ideia do tempo, Pronto. e depois criámos um sistema local no telemóvel que media todos os sítios onde as, a quantidade de tempo que as pessoas passavam nos sítios e a sequência portanto fazíamos o tracking de tudo com o objetivo de conseguir com o tempo criar um padrão do uso do tempo portanto cada um cada pessoa tinha um padrão totalmente idiossincrático o único twist como o Jerry estava a dizer Desculpa, uh, isso que fizeram mais ou menos é o que a Google hoje em dia faz com o tracking, se nós tivermos nos nossos dias, tivemos o telemóvel e faz o tracking, é mais ou menos o que com a nossa aplicação? Exato. É como agora é uma aplicação Moves que faz esta. Sim, Moves. Portanto, nos... nós só usamos o feed do GPS. Era, a única coisa que a aplicação requeria era que a localização estivesse aberta, é isso. Hum, e, portanto, us, uh, foi só isso, usámos esse, esse feed. E esse feed vem com indicação de espaço e tem também um timestamp. E, portanto, é possível perceber quanto tempo é que as pessoas passam em cada espaço. E foi foi isso que nós, que nós utilizámos. E, e, portanto, criámos um sistema que... Com, com o tempo, cria um padrão do uso do tempo para cada pessoa e depois está desenhado para medir o desvio a esse padrão. Pronto. E aí é que entra esta ideia de que o que nós estamos aqui a querer dizer, de facto, é que a novidade é, é necessária para os humanos e que, hum, e que a rotina é opressiva <risos> e que é bom tentar fazer coisas de uma forma diferente porque aí a percepção humana do espaço expande-se, pronto. E depois criamos um sistema visual que permita hum, hum, sentir isso, era o que, nós, o que nós queríamos. E, portanto, aqui o que acontecia no, no Time Machine era uma, uma paleta de cores também, que ia de cores mais alegres a cores mais boring, pronto. Sendo quando nós tínhamos um dia totalmente rotineiro, o ecrã podia estar cinzento e os quadrados todos não tinham luz absolutamente nenhuma. Pronto. Quanto mais distante da nossa rotina nós tivéssemos, a imagem tinha mais brilho, mais glow, mais cores e era uma coisa mais um, apelativa. Pronto. E, portanto, por exemplo, nos os primeiros dias de férias eram sempre ecrãs amarelos, azul turquesa, cheios de luz, porque tudo era novo. Era isso que queríamos dizer. Isto foi um trabalho que fizemos também em parceria com, a, com o Departamento de Engenharia e Informática do, da Universidade Nova de Lisboa Pronto, e por isso o projeto até teve financiamento da DG Arts e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Envolveu várias pessoas, teve vários protótipos, foi uma coisa bastante ambiciosa um, e demorou três anos também também é importante dizer uh, este falas tu Pronto, este foi o, o okay, um, trabalho que fizemos a seguir sim, este um, pá, ok, eu vou nosso trabalho normalmente começa como observação um, pá, nas nossas Vidas. Vidas não mais. Um, Neste caso, uh, este trabalho foi feito através de... Um uma, uma dia eu fiquei um, na Alameda, na kiosk da Alameda, e recebi uma, uma, uma moeda de 2 euros como uma pequena stickman, uma pequena figura uh, na ladra de, de, de trás da face. Um, Moeda. Bem, okay, alguém já viu? É, alguém não é alguém já moedas? viu uma destas moedas? Não. não. Tem um stickman assim a aguentar o euro? Não? Sim. Não, okay Well, na altura, eu fiquei lá mesmo fascinado com esta imagem, numa moeda. Eu pensava que foi uma peça de graffiti E, e fiquei lá como uma mulher com 84 anos, uma amiga grande de passada. Um, mas nós ficamos lá, isto é muito, muito estranho. E onde vem esta moeda? E think, ficamos a imaginar uma, uma, uma pequena história sobre isso. Deve ser de Espanha. a Espanha foi o único país na Europa que não emitia estas moedas como stigma, um stickman porque o, o rei da Espanha não queria o cara destruído. Um, mas, enfim, anyway, ficamos lá. Um, a fantasiar sobre a história desta, desta moeda. E, e voltei para casa e pus a moeda nas nossas prateleiras, numa caixa. Um, quando os putos dizem palavras Sim. maus, Sim. Ou, ou, Sim. Eles, eles devem pagar. <laughs> e alguém tirou esta moeda e foi para os lojas ou uma padaria para comprar pão, qualquer coisa. E eu fui para o prateleira para ver a moeda. A moeda fugir. E nós decidimos para usar esta como uma base um, de, de criação. E na altura ficamos a pensar sobre o IoT e mais ou menos os trechos da IoT, <laughs> da indústria sobre o IoT. E, e fizemos uma marcha uma assim. E esta é a base da nossa metodologia. Normalmente é uma... para dois partes juntos. Não, não é necessariamente uma dialética, mas dois pães que não podem bem, criar é uma tensão lá. Portanto, eu acho que esta é, a tensão de base foi evitar o fascínio por aquela moeda uh, e, e, um, e, e, a, e a tentação de aguardar, portanto, de querer ficar com ela para sempre, porque, ela era, porque para nós ela era única e teve um uma uma ressonância qualquer emocional connosco naquela altura, que era o pico da crise e tudo isso, e por outro lado sentir que também estávamos a contrariar a natureza da moeda porque uma moeda está feita para, cir para circular e potencialmente pode dar a volta ao mundo Pronto. e isso foi a história que depois a narrativa do, do projeto. Sim, so, a, a ideia foi para traduzir esta narrativa do mundo digital e quando traduzir uma ideia analógica para o mundo digital. Há muitos assuntos, parecem rapidamente, e normalmente precisamos uma metáfora mais concreta para começar a escrever o código, ou seja, como vai estruturar o projeto. Neste caso, a metáfora foi uma prisioneira solzinha na solitary confinement. Imaginar um mundo afora ou seja, esta foi o, o, o, uma maneira que nós um, tentamos ver o mundo através da moeda. Uh, eu devo clarificar: não foi muita gente diz, ah, mas esta deve ser influenciada por o OOO, triple O, or object Oriented philosophy. E não foi mesmo, foi uma coincidência em termos de alturas, <coughs> mas foi mesmo um, uma reação muito mais inocente e childlike. Um, sobre a ideia da moeda a voar ou tentar a volta do mundo, simplesmente. Não há muita filosofia aqui, esta é uma ideia muito, muito uh -huh. childlike. Sim, um, mas bom, como também estávamos a, a pensar sobre a ideia da Internet of Things, uh, nessa altura, quando começámos este projeto, pronto. E aquilo que estávamos a, a pensar, aquilo que queríamos também tentar ensaiar era a ideia de que no mundo da Internet of Things os objetos passam a ter agência, portanto, têm alguma um, autonomia, pronto. E o mundo da Internet of Things está mesmo ao virar da esquina, pronto, já só falta, só nos falta mesmo as redes 5G, pronto, que, estão, que estão a chegar. Pronto, é só isso que falta para todos os objetos poderem ter conectividade e alguma autonomia, capacidade de avaliar o seu ambiente, etc. Portanto, era isso que estávamos a querer um, um, explorar com, com este projeto. Então criámos uma história desta, desta moeda digital, que é um artefacto de, de código, que tem uma missão que é dar a volta ao mundo. Pronto, portanto, o que a moeda quer é dar a volta ao mundo. Mas para dar a volta ao mundo, precisa de humanos. Pronto, porque a moeda salta entre, entre, entre uh, telemóveis. Então desenvolvemos um, um mundo uh, bastante, uh, bastante complexo, mas uh, aquilo que nos interessou, aquilo que nos interessava uh, exprimir era a ideia de uma ontologia uh, plana, ou seja, era pôr os humanos exatamente ao mesmo nível de autonomia e de agência dos objetos. Então, neste mundo, os humanos trocam de moedas, mas as moedas trocam de humanos, de forma até bastante uh, autónoma. E, um, e as pessoas podem ter um a aplicação no, no telemóvel, podem interagir com ela e tentar fazer a sua moeda dar a volta ao mundo, mas se não fizerem nada, as moedas têm autonomia e conversam umas com as outras e têm estratégias de, de se trocar de trocar os seus humanos. Pronto, era essa a ideia que queríamos que fosse possível, que a pessoa um dia ligasse à aplicação e a moeda já tivesse fugido e já lá estava outra, com outra história que veio de outro sítio do mundo. Um, para as pessoas pensarem o que, o que é que achamos deste mundo em que as divisões sujeito-objeto em termos de agência desaparecem, o que é que isso significa e o que é que nós sentimos em relação a isso. Ok, e para sublinar a ideia de inocência, um, decidimos para usar uma uma linguagem, que no, na altura não chamamos foi bem definida em termos de inocência mas muitas pessoas depois dizes um, para não esta vou é, explicar o que é isto também eu vou caso. explicar Sim. mas eu vou explicar <risos> muitas. um outro muitas pessoas dizem mas esta é muito rico e nossa eu, eu devo dizer nossa nossa maneira para trabalhar é sempre para, para fazer o mínimo ou seja usamos uma uma um, em termos de estética nós estamos particularmente preocupados com o, o lado visual e nós achamos que esta foi bah, na mesma linha, ou seja, é muito punky e bah, foi, foi rápido a fazer esta. E não sei se esta funcionou muito bem, porque muitos graphics designers depois disseram que esta é muito bem feito e tudo. Então, so, de uma maneira, falhamos <laughs> nessa parte, infelizmente. Um, mas a ideia foi simplesmente, estas bolas pretas são moedas e os... Quadros são sítios e um, os crews são um, como se diz failed swats. São, são trocas falhadas, são tentativas de passos que não funcionaram. Pronto. Portanto, isto a ideia isto, esta, esta visualização. Também, e também existe, também existe no, no, telemo, no isto também era uma aplicação para telemóvel, tinha uma componente desktop e uma componente mobile. E no telemóvel tinha também, para além de uma série de outros dados, uh, tinha esta, esta, esta visualização. E a ideia desta visualização era o um mundo visto na perspectiva do objeto, da moeda. portanto então isto é moeda olhar à volta e a ver Outras moedas, outros sítios... Outras... Está aqui, exato. Este, é. Outras... Uh, portanto, as, as moedas só viam outros humanos, que são estes sticks, Esta... Este, o primeiro é só através da moeda, sem pessoas. Sim, isto são outros humanos. E os, os círculos são outras moedas, uhum. que estão no meu ranch. E os quadrados são os locais. Ok. E para fica como a ideia da metáfora de uma prisioneira. introduzimos estasque e esta... esta coisa aqui o um... tipo Abacus aqui. foi sí. uma maneira para contar e não diz a ninguém porque porque o quedó é assim e esta meta é contar. E também, em termos de, de interface, esta criou uh, muitas perguntas, um, e foi suficiente De so, uma maneira, este foi o trabalho mais minimal na, na interface, uh, mas produzia mais uh -huh. perguntas. So, um, podemos continuar. Uh -huh. um, Passar mais perguntas sobre isso e podemos falar mais. E, e este é o nosso, último, um, o nosso último trabalho, que é um, um, um chatbot que usa um, um, tecnologias de machine, uh, machine learning, Portanto, usa deep, uh, deep learning. Mas não posso estar aqui a fazer uma demo, mas... Okay. Mas pronto, ele fala inglês e se okay. podemos no, no, no, ver isto depois. Por isso. Ok, mas porquê faz um chatbot? Há muitos Exato. chatbots. Um, porque ficamos mesmo fascinados sobre as possibilidades de chatbots quando são usados de uh, uma maneira mais experimental. E aqui o base... Eu, eu estou, estou sempre a dizer porque, como o fizemos e qual foi o base do trabalho, porque normalmente o processo é igual. Neste caso ficamos um, fascinados sobre a ideia dos memes um, e o, o maneira, na, na altura, sentamos no, no, no, um, no caminho das eleições de Trump um, mm. e vimos mais criatividade nos memes neste mundo online na qualquer há mais criatividade lá, das galerias, na... E um, press foi uma, uma cultura visual muito vibrante. E a poesia de, destes memes um, e o cognitive dissonance destes memes e o shock um, quando Trump entrou. Uh, foi o razão para dizer, ok, o AI é ligado e devemos pensar sobre esta E a base desta passatiro que é uma chatbot, foi um, para tentar a reajustar o mundo depois de, de uma guerra cultural, efetivamente. E um, acabamos com, a ver os, os, os guerras de em janeiro de uhum. uh, 2017. Uhum. Então, Mas... então criámos um, um, um, o Tyro uh, com, com um caráter... Um, para refletir esta sensação que o Jared acabou de dizer. Então criamos um, um chatbot que tem uma mente totalmente polarizada. Pronto. E durante todas as interações com os humanos, por trás ele está-nos a, está a tentar fazer um perfil uh, psicológico, de uma forma até bastante abusiva. Uh, e no fim, chega uma altura em que ele decide se nos ama ou se nos odeia. E só tem esses dois modos. E quando toma essa decisão, acaba a conversa. Pronto. Então diz, I love you or I hate you. Pronto. E pelo caminho, um, também, às, também pode ser simpático. Às vezes é muito simpático, mas outras vezes é muito anti, uh, antipático. E por isso, às vezes, é uma interação um bocadinho esquizofrénica e, e imprevisível. Mais okay. não. Sim. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu queria perguntar se alguma destas coisas ainda estão disponíveis para uso, porque algumas são de 2008, 2009. Como é que vocês lidam com isso, com o facto de não estar? É intencional, não é? As posições são uma coisa, como da da mecanólica escultura, tudo bem, mas até a parte de software, que vocês até começaram a vossa apresentação por aí, como é que lidam com isso? Uhum. Sim, isso é uma pergunta relevante, pronto, porque quem faz trabalhos de, de, de software, um, free, de, free, de freeware, não é? tem que depois estar disponível para fazer um grande babysitting à tecnologia e de ir um, atualizando os plugins e todas as dependências e tudo isso. Nós nunca temos orçamento para isso. Pronto. Nós rebentamos sempre os orçamentos, todos, rebentamos as deadlines, rebentamos. Normalmente, para ser honesto, rebentamos tudo, porque fazer software é, é um processo muito é, entrópico. Pronto. E como concorremos a financiamento público ou isso, temos mesmo estamos constantemente a pôr sempre o carro à frente dos bois. E quando fazemos uma uma proposta de financiamento, temos uma ideia, mas não fazemos, nunca sabemos como é que vamos fazer aquilo, Temos sempre a lançar-nos no desconhecido do das questões de, de implementação, pronto. E isso é, isso é a parte mais difícil, pronto. Em relação ao o fundo no, no com a primeira aplicação que nós fizemos, o today, aquilo corria num sistema que já nem sequer existe, que é o Symbian. Que era, uma coisa, que era o único sistema mais avançado na altura, que os engenheiros odiavam, era uma coisa odiosa de se fazer e era um sistema proprietário da Nokia. Pronto, isso agora foi completamente descontinuado e, mas, e ainda conseguimos fazer uma segunda versão do Today uh, que corre em Android Pronto, e fizemos uma nova visualização, ou isso... Um, um, outros softwares O, o Time Machine corre em, corre em Android uh, Mas nunca Nós não conseguimos Nós com as nossas parcerias E a forma como, como o orçamento foi feito Falhou-nos uma coisa fundamental Que era A solução técnica Para isto não comer a bateria dos telemóveis No instante Pronto. O que é fundamental Pronto. Nós teríamos começado por aí, do ponto de vista técnico. Pronto, como estamos a trabalhar com engenheiros, pronto, há uma grande... Há uma série de cedências que têm que ser feitas de parte a parte, porque as metodologias artísticas com as metodologias da engenharia são não podiam ser mais inversas, são exatamente opostas. Ah, e por isso fomos deixando ficar essa questão para o, para o fim e depois isso significa que quando lançamos Uh, a aplicação era era, era um, ótima e foi muito bem recebida, e tudo isso, mas para, para o público em geral era uma coisa muito. battery heavy. Pronto. E por isso. Agora, neste momento, com os trabalhos que, que dependem mais de tecnologias uh, web, pronto que não são. Um, que não, que, não, que não dependem do, dos sistemas operativos do, do telemóvel, estão cada vez mais sofisticadas, pode-se fazer quase tudo em, Java, em JavaScript, hum, talvez seja é, menos caro depois ir fazendo a, a manutenção. Mas mesmo assim as coisas estão sempre a mudar, não é? Há sempre novos frameworks e novos plugins e, e novas dependências e há uma série de modas também, depois os developers também, Uns gostam do Córdoba, outros gostam daquilo. Porque quando se aprende o Córdoba, já... Pronto, não sei se alguém aqui faz uh, trabalho de software. Uh, também já devem ter sentido essa dificuldade. E depois, uh, os artistas nunca não têm orçamento para poder competir uh, com os preços de, de mercado. <risos> essa é outra, outra dificuldade. Mas a nós não nos incomoda particularmente também que o trabalho seja perecível. Nada também só porque pode viver para sempre, não tem necessariamente que viver para sempre. Pronto, não é? Portanto, isso é uma coisa que depois cria imensas dificuldades aos curators e aos museus, mas não é, não é do, do, nosso, do nosso forno, não nos... Gostamos de uma coisa que se usa e deita fora e por isso é que fazemos freeware também. Pronto. <risos> Obrigada. Bom dia. Sofia, Jared, uma, uma pergunta com duas uh, questões. A primeira, vocês estão a organizar um ciclo de debates, que é o Human Entities, uhum. uh, que reflete sobre uma série de diferentes de, de, uh, pronto, de pontos ou de eixos que nós temos com a tecnologia e como a tecnologia está, de uma certa maneira, a influenciar os tempos que vivemos agora. Que De uma certa maneira, vocês falaram no, nas eleições do Trump e, no, eventualmente, no Brexit, estamos numa era em que de facto há um negativismo, há, um, há uma falta de, de, há uma certa, um certo pessimismo, um anacronismo também, uma frustração com trabalhar nesta área. Um, vocês trabalham muito com designers e há muitos designers aqui que já trabalharam com vocês. Um, eu gostaria de vos ouvir um bocadinho falar sobre, pronto, sobre essa, como é que vocês traduziriam essa troca agora? Quero que vocês vão continuar a trabalhar com designers, portanto. Uh, como é que isso poderia ser eventualmente, como é que funcionaria, essa, esse, esse diálogo já dentro deste manto. Pronto, não sei se... Qual manto? Do, este este conf, esta, esta era pós... Uh, portanto, isto nós vivemos um bocadinho, de um ponto de vista um bocado negativo, uh -huh. se calhar, est. este est. New Dark Age que se está est. a ver. Esta vem da Esta nova. Est. <laughs> ok. Um... Nós, nós sempre achamos desde o início o play é a melhor maneira para sair desta pressão um, E quando eu começo a trabalhar com tecnologia, uh, notice rapidamente que um, nós não, não, não somos completamente dominados por tecnologia. Há alternativas. Por exemplo, no caso da de, de inteligência artificial, o nome do mercado, o que é que nós temos no mercado é só uma visão, é só uma maneira para ver o mundo. Que, não vou entrar no lado técnico, mas os algoritmos lá são completamente market-driven. E há sempre, na qualquer universidade, há sempre outras maneiras para ver o mundo através destes algoritmos. Então, para numa maneira concord com a ideias da Unabomber, ou seja a ideia da interface agora é tão presente e como 5g vai ser cada vez mais e quando a interface é tão complexa e é assim é muito difícil para ver o sistema atrás que o argumento dele, mas também a ideia do play que vem do, do século uh, passado é, é cada vez mais relevante e um, e esta eu acho por exemplo, há possibilidades na AI agora, ou seja, o facto é muita, é muita, a avança of AI é uma maneira para brincar também. Mas esta não é a lógica do mercado, e, um, e nós devemos sempre reposicionar a nossa posição em termos de tecnologias, como esta ideia do de, de mercado, tudo vai ser muito mais eficiente, por exemplo. Mm -hmm. E, e, e, e lá na ideia da Time Machine é esta ideia de Derives também ou seja, é uma reward para a novelty e um, pá, há, há muitas possibilidades no software ainda e não é completamente controlada para uh, o um sistema uh -huh. um, mas sei, não sei se, se esta foi uma resposta se é essa a ideia, a esta a ideia ou qual é o papel do, do, design. do, dos designers nesta pá, eu posso dizer Devem ter alguma desconfiança, etc. Tanto parte das coisas, muita coisa, muito material que foi feito, desinformação, não é? desde visualizações de informação feitas por designers uh, errados, sobre a imigração da Turquia, sobre coisas assim do género, para assustar os ingleses. Como é que isso se aplica, dizer, como é que uma pessoa, como design num, num, num, contexto, num, num contexto mais exploratório como este, uhum. pode encarar o seu uso mais livre? da expressão artística e da expressão da forma, uh, portanto, uhum. uma era ainda agora sabezinha que hum, supostamente se deveria abrir mais sobre isso, o é? Facebook abriu agora então, uns... É, sim, pronto, eu sobre o Facebook, é, tudo o tudo que, que o Facebook diz que vai fazer, eu não acredito. Pronto. Eu acho que o Facebook <risos> é uma plataforma verdadeiramente tóxica. Pronto, não, tenho, não acredito absolutamente em nada, nada, nada, nem, nem nunca acreditarei, pronto, mas hum, o que, que eu acho que é, que é, que é importante uh, que se perceba é que nada desta uh, presente configuração da implementação e da forma de funcionamento dos sistemas tecnológicos que nós vivemos hoje, não é, pronto, com... Com coisas boas e coisas más, mas já que tu estás a falar da parte mais dark, não é? Ou seja, não há nada nestes impactos uh, dark que sejam estruturais à tecnologia. Ou seja, eles são uma implementação capitalista, diz são uma implementação de mercado, são uma opção política e, e económica. Ou seja, se assim é, então é possível ter outra configuração destas mesmas uh, tecnologias, com outras ideologias, com outras regras e com outro uso da, da infraestrutura. Portanto, isso é, é, é, é isso que eu acho que pode abrir depois um espaço para desenhar então outros modelos de, de utilizar esta, um, estes meios. E, e digo isto com convicção porque a imprensa, imprens, a indústria está empenhada em dizer-nos o contrário. A indústria está empenhada em dizer-nos que, que isto é a melhor forma possível e que, e que é assim que isto se faz e que não há outra maneira e que é melhor não desenvolver, nós não desenvolvermos porque isto é de uma complexidade gigantesca. Pronto, portanto, duas coisas. Um, é que, que os designers percebam isto é só um briefing de design, não é o único, há, vários, há imensos outros e dois, que os que os designers também têm que uh, se descomplexar com a ideia da complexidade. Têm que dizer, sim, há complexidade, so what? Eu tenho que enfrentá-la. Tenho que fazer face-up. Porque não é assim também tão complexo. E é possível uh, uh, lá chegar. Portanto, isso são as duas uh, uh, falácias uh, da indústria que é preciso uh, uh, confrontar. Porque se nós fizermos isso, então estamos a olhar para uma coisa que é verdadeiramente um abismo do desconhecido e um abismo de possibilidades e, de facto, é, é, obscur, é, é obscuro, é complexo e é de uma natureza que nós, como humanidade, acho que nunca tivemos. Pronto, nem toda a gente concorda com, com isto, mas eu acho que nós nunca, nunca, nunca tivemos uma infraestrutura computacional à escala planetária Nunca tivemos em plataformas como o Facebook. O Facebook não é. De chamar o Facebook uma empresa uh, parece quase mal, porque o Facebook tem uh, mais 2 bilhões de pessoas. Ora, isto é quase um terço do mundo. Portanto, quando, quando uma empresa tem acesso a, um terço, a dados 24 horas por dia sobre absolutamente tudo o que nós fazemos e tem as nossas caras os nossos bebés, as nossas férias os nossos amigos, tudo, as nossas bebedeiras as nossas festas tem, tem isto tudo de um terço do mundo isto é um poder incomparável a qualquer país do mundo isto é maior do que todos, todos os um, todos os países do, do mundo e por isso um, é preciso é um, preciso também assumir que estamos a olhar para uma coisa que nunca vimos antes uh, e, que, que, e, que, e que precisamos de, de ir para isso com abertura grande de dizer isto é o desconhecido, porque isso vai abrir espaço, então, para a imaginação e para o design de todos os briefings possíveis e imaginários, contradit uns contraditórios eu, eu, eu com os outros. E, e, e outras uma... formas de ação coletiva, Não. porque nós, de facto, neste momento também penso que já é mais ou menos claro que o que que, é uma, que grande parte da daquilo que acontece na... na nas, rede, nas redes sociais está a ter um impacto que não que é de atomizar as pessoas ao contrário de criar plataformas de, de ação coletiva pronto. mas isto mais uma vez não tem nada a ver com a internet só tem a ver com a apropriação da internet pelas plataformas porque a internet continua lá e permite redes de todas as dimensões e locais e pronto, portanto eu, eu quero continuar a acreditar nisso pronto mas é preciso que o discurso saia da área tecnocientífica e entre definitivamente na área cultural, social e política.